opa e aí galera beleza eu espero que sim galera eu vou trazer aqui para vocês aqui um tutorial rápido aqui e é para galera que não tá conseguindo puxar mira no emulador tá é aquele lançou aí é... um jeitinho aí não veio uma correção né automática você tem que fazer manual então eu vou estar tá deixando o link na descrição tá dessa que você vai ter que jogar dentro do seu game loop É bem fácil, galera Bem fácil mesmo Então você vai vir aqui na descrição da live Ou no comentário fixado Eu vou deixar no comentário fixado Mais bonitinho Você vai clicar no link Vai abrir aí no seu navegador E você vai baixar, tá? Eu vou baixar aqui Na pasta aqui Documentos Beleza, já tá na pasta documentos eu já tenho esse aplicativo né? Até tá, peraí, eu vou deixar só dois. Pera aí, vai lá mano. Vou escrever aqui um update. Só pra. Beleza, baixou. Mostrar na pasta. Aqui ó, você vai extrair né? Beleza, extraiu, você vai dar um CTRL A deu aqui um control você vem em copiar fecha aqui tá vendo aqui onde que tá esse o game look instalado você vai dar um apertar com o botão direito do mouse tá galera com o botão direito do mouse tu clica aqui ó de local do arquivo lembrando que seu o game look tem que estar tá fechado se ele tiver aberto você fecha ele aqui verifica e dá aqui um colar se pedir para substituir, se substituir, igual eu, faço, eu fiz aqui. No caso, está pedindo para substituir porque eu já fiz isso e estou fazendo de novo só para mostrar para vocês que realmente funciona. Beleza? Talvez o seu nem vai pedir, mas todos os arquivos têm que parar aqui dentro dessa pasta. Beleza, pode fechar. Colocou os arquivinhos aí, dá um atualizar aqui na sua área de trabalho. E vem aqui, ó executar com de administrador, espera aí o seu game loop abrir, é, galera eu vou estar tá pedindo pra você aí que não é inscrito no canal, que chegou aqui pra esse vídeo, deixa o like aí pra tá ajudando o canal, tá? É, para quem não sabe, eu tô fazendo live direto de corte, quem quiser jogar comigo, é só colar comigo aí durante o momento que eu tô fazendo live, e galera, você vai vir aqui ó, para o um melhor desempenho do seu game loop tá vai vir aqui ó deixa as configurações igual o meu tá aqui você pode pausar e olhar tá no caso aqui o meu o meu tenho é, 20 GB de ram então eu tô deixando 8 pro, pro só pro emulador eu sei que é muito mas é isso eu tenho 8, 8 núcleos eu tô deixando só dois configurações do modelo deixa é, ROG 2 E aqui eu deixo assim Praticamente padrão Então é isso, vamos abrir aqui o emulador Emulador não, o jogo Vou dar uma pausa para o, o emulador tá Abrindo né, o jogo Galera, uma coisa importante É você tá sempre verificando Se o seu emulador tá atualizado tá? Você pode vir aqui, ó, verificar E atualizar e eu tô na última versão mesmo do game loop beleza galera eu vou dar um, uma pausa aqui esperar o emulador abrir abrir não o jogo abrir no caso né Que mania feia e já volto para mostrar para vocês que realmente está funcionando galera voltei aqui eu não consegui mostrar para vocês eu ap acabei apertando no impulso mas apareceu para mim concordar com os termos tá você clica em aceitar você tem que concordar com os termos né para é, é, entrar no jogo aqueles termos do jogo mesmo E pra dar a galera aqui, eu não me interrompe não para galera que não tá conseguindo entrar no br porque só fica carregando e não entra e blá blá blá a recomendação do game loop tá é que você deixe tudo no médio tá vendo médio e médio isso aqui é para galera que tá clicando para jogar e fica lá na tela lá carregando 999. 9... 9 pro resto da vida. Você vai deixar em médio aqui e médio aqui. No meu caso, você está vendo que aqui está ultra, somente MJ, né? E baixo, porque eu estava te... tendo uma, uma queda de FPS enorme jogando no médio e no muito alto e na alta. Então, a queda é um pouco menor, né? Então, é isso. Você está vendo aqui, ó. Que já logou, eu vou entrar aqui numa partida. Vou colocar aqui em terceira pessoa mesmo. Opa, puxando para atrás aqui rapidão. Puxou, galera. Então, novamente eu peço para você que gostou desse tutorial aí, se te de alguma forma. É que você tá seguindo o canal, eu deixei deixando aqui, tá? Deixa eu, deixa eu pega uma arma aqui, beleza ó, deu uma. Então é isso aí galera, teste feito, que vocês viram aqui realmente, ó Beleza? Teste feito e aprovado aí Provavelmente vocês vão poder utilizar esse jogo pra gente Espero que você tenha gostado novamente aí Deixa o like E coloca a gente vai jogar em live tá? pra fazer um jogatinho Foda Que essa boada É isso aí galera, fui